Se A for a proposição todos os policiais são honestos, então a proposição negação de A estará iniciada corretamente por nenhum policial é honesto? De cara, já percebemos que esse item está errado. Aqui eu não vou nem trocar ideia. Por quê, pessoal? Vamos lá. Para negar o todo... Utilizamos uma regrinha é o PEA mais não o que significa o PEA mais não. Vamos lá, é que a negação do todo né eu posso negar o todo de três maneiras: eu posso usar o pelo menos, é né, o P de pelo menos, eu posso usar o é de existe, ou posso usar o algum. Então, a negação dessa proposição: todos os policiais são honestos poderia ser feita da seguinte forma em três maneiras pelo menos um policial opa, deixa eu melhorar aqui senão vai confundir pelo menos um policial não é honesto ou ó, é o pé, mas não ó. ou existe um policial que não é honesto, ou o há de algum algum policial não é honesto. Então aqui eu apliquei a regrinha: é o pé, mas não legal. Essa é a regrinha para negar o todo: é o pé, mas não. Então se ele usar o nenhum. Para tudo, não perde tempo na questão, não fica ali de querer que ele que porque de cara eu já vi que tá errado, porque ele usou nenhum, e para negar o todo, usamos o pé, o pé, mas não legal, beleza. Então a primeira questão ela tá errada. Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais.